Ah, tá tentando mudar um mais disso. Adiciona um agora nós vamos deixar uns par de varas aqui no chão vai dar um, um metro aqui vou pôr as tudo junto aqui que aí dá uma filmada nessa tudo aqui filma por cima vai filmar mais longe para pegar as inteiras. Bom agora nós vamos fazer aqui os três passos, para elas indicar um veio de óbio, um, dois, três, olha já indicou para cá, então nós vamos andar nessa direção,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 agora eu vou chegar em cima, ela vai cruzar de novo, vamos fazer o teste outra vez então, um, dois, três, ela cruzou agora como eu já sei que a metragem que está então eu vou pegar mais perto Varyonica, está com 10 metros de fundura, você descruza ela não descruzou, pode ver que ela não mexeu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 Se tiver com 3 metros fundura você descruza. Se tiver com 4 metros fundura, você descruza. Se tiver com 5 metros fundura, você descruza. Se tiver com 6 metros fundura, você descruza. Se tiver com 7 metros fundura, você descruza. Se tiver com 8 metros fundura, você descruza. Se tiver com 9 metros fundura, você descruza. Ela ah, descruzou. Está com 9 metros. Esse eu comecei do, do 1. Agora quando você começa do 1 para cima.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 Até o próximo vídeo